Vamos lá, e eu vou começar, tá? Pode começar? <risos> pode. Salve família, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, como é que você tá? Você tá bem? Hoje é um vídeo diferente, você pode ver, estamos gravando de uma outra forma aqui, estou eu. Eu. Pra quem não sabe, Amanda é minha mulher e tal, já faz muito tempo. 12 anos. E a gente veio hoje gravar um podcast pra vocês. Se você não sabe o que é podcast, e nem ela não sabe. Né, irmão? Você não, não sabe sei. o que é podcast? Então, ela não sabe o que é podcast. Eu vou mostrar. O podcast é uma conversa natural. A gente vai conversar naturalmente. Mas é sobre um assunto. Quando eu fiz um vídeo de especial de dois mil inscritos, se eu não me engano, eu fiz um especial falando sobre. É... A minha vida, que mudou e tal, e tal, e pá, e, pum, e falei que ia trazer outro tipo de vídeo também aqui pra mostrar pra vocês sobre o podcast. Então eu decidi fazer o seguinte: eu trouxe a Amanda e a gente veio contar hoje pra você como a gente se conheceu. <risos> Ela nem sabia, você nem sabia. Eu tô aqui e fiz a seguinte pergunta, eu não sei nem o que, que eu tô fazendo não aqui. Ela não sabe. Aí ele falou assim do quê? Como é o nome? Eu falei que a gente ia fazer um podcast. É, não sei nem o que, que é isso, resumindo, né? Tá me pegando de surpresa, então vamos lá. Baixa um pouco o microfone, então. na sua cara lá. Embaixo. É que minha boca tá aqui, ó. É, mas só que você tá falando. Fica muito lá em cima. Pronto, deixa assim. Hum, deixa vai. eu ver o negócio. Bom, é nosso primeiro podcast, então a gente ainda tá meio que aprendendo a fazer. Eu também tô arrumando a configuração da câmera. Por enquanto vai ser assim. Mas eu acho que dá pra gente conversar um pouco aqui. Bom, eu acho que é o seguinte, nada melhor. Que Amanda começar essa história é melhor que o dono do canal começar a história, né? Você que me chamou, meu filho Eu sou convidada, você começa Nada a ver, a gente tá Não, a gente tem que conversar hum. Porque é o seguinte Não, não, vamos ser honestos Você que me ligou Você que me ligou Não, tudo começou Quando a gente ia meio que se conhecer né? Através de uma pessoa em comum Que eu conhecia, ele também conhecia e, e aí, aí deu tudo errado, né, de a né, gente se conhecer, até que ele foi na minha porta, porta com a minha e tia e com essa, essa menina, menina, foram de moto lá na, na minha porta para me, me conhecer. E aí, e aí chegando lá, lá, trombaram a minha mãe, minha mãe, minha <risos> mãe, minha <risos> mãe <risos> pra que tá, tá conhece a lá. minha mãe. Tá, vocabulário, amor. É, encontraram a mãe é, dela. Encontraram a minha mãe. Eu tava dentro de casa, eu era de menor, né? Eu tinha 14 anos. E, e aí mãe, minha mãe, mãe, pra quem conhece minha mãe, sabe que ela é meia doida. É, tipo assim, eles não conhecem sua mãe e tá, tal, os pais. Tá. É, é que a mãe dela é a brava. Minha mãe assiste, minha mãe vai assistir esse vídeo, né? Então, minha mãe, ela é muito brava. Minha mãe não mede palavras, né? Então, quando a mãe viu que eles foram na minha porta e ele ia pra me conhecer, aí ela soltou o verbo, né? Xingou eles. Abaixo. O que você respondeu? Foi pra ela? Que eu montei aqui as paradas. Eu montei as paradas, porque tava aparecendo tudo tudo bugado. Eu acho que elas estão ouvindo você junto comigo aqui. Você tá gritando? Tem pra que gritar? Oi? Fala aí pra mim ver. Tá ouvindo? Dá pra ouvir? Não, tá. Tô passando a cena. Tá. Então. O negócio é o seguinte, ó. Eu queria conhecer uma pessoa. Na época eu queria namorar, né? E aí, o que, que aconteceu? Eu conheci essa pessoa que a Amanda falou que era amiga dela Que tava, ia apresentar uma amiga para um amigo meu É um rolo, mas enfim Aí o que, que aconteceu? Esse amigo meu foi conhecer a amiga dela E ela falou assim, eu tenho uma pessoa que talvez você goste falei, Beleza? Vou conhecer essa pessoa então E aí eu resolvi ir até a esperar né, Falei, não, primeiro eu esperei esperei acho que em torno de uns 15 dias ela não podia sair né por que, que você não podia sair Amanda? por causa da minha mãe é então, a mãe dela não deixava ela sair tipo, ela, ela ficava trancada e a mãe dela nessa época trabalhava no Sesc Isso. né, irmão? trabalhava no Sesc e ela não podia é... sair muito então eu preferi eu tô só dando uma olhada aqui que eu ainda tô arrumando áudio tá Amanda? Aí eu peguei e fui e falei, ó, beleza, pode sair, tranquilo, se passaram 15 dias, eu, querendo, eu queria conhecer a pessoa, que supostamente é a Amanda hoje, né? Amanda. Ele quis me esperar, né? Sim. Aí, o <risos> que que acontece? Eu... Quando eu fui conhecer ela, num dia, ela falou, ó, espera aqui embaixo que eu vou buscar ela. Fiquei esperando, uma tá, mocota tá lá, na onde era o lugar e tal. E nada de aparecer. E aí, quando apareceu, apareceu só a menina. Ah, ela não vai poder descer, mas ela chegou na hora e tal. Pai, pum, falei, ah, mano, deixa quieto esse bagulho aí. Eu peguei e falei, ah, vou embora. rebobinou toda a história. Sim, porque tem que, as pessoas têm que entender como é que foi. Hum. Realmente. Não só. Tem a Tá bom. A gente, a gente vai, vai. A e aí eu falei, mano, quer saber, eu vou embora, mano. Eu vou embora, deixa quieto. Não quero conhecer mais, não. Já dá, tá dando mó zica. Essa pessoa, não sei o quê. E no outro dia eu recebi uma ligação. <risos> <risos> eu sabia que ela ia estar falando cara, essa cara. Essa ligação foi depois que minha mãe xingou Muito ele. Falou um monte. E ele sim. falou que nem foi me conhecer. Ah, mas eu vou falar que eu fui conhecer você, mano. Não tem lógica. Ah. Não tem lógica. Tá. Porque assim eu fui conhecer uma pessoa que eu nem sabia quem era. Como que você vai chegar na casa de uma pessoa e falar assim, não, eu vou namorar se você nem sabe quem é. Você nunca nem viu, mano. Vou saber se é feia. Não é por nada, né, mano? Não é preconceito. Mas, caraca, mano, eu não sei se a pessoa era feia. Falei, não, não vou falar que é pra namorar, não. Vem trazer só essa, só a amiga dela aqui pra falar com ela. Hum. Aí a mãe dela falou, um bolão pra mim, brigou, ficou bravo, Saiu de toalha lá pra brigar comigo, né, amor? Foi. É que na, na realidade, a assim, eu tinha acabado de sair de um relacionamento Acho que tinha um mês Um relacionamento de namoro mesmo E foi onde eu conheci o Fernando E eu fiquei curiosa pra saber quem era E ele ficou curioso pra saber quem era Por final, né, eu liguei é. <risos> Por final, eu liguei Esperei minha mãe trabalhar Quando ela foi trabalhar, né é, O pessoal deve saber onde é o Sesc Itaquera Minha mãe trabalhava lá antigamente E aí eu liguei pra querer conhecer ele Porque eu queria ele, na realidade, né e aí eu liguei e ele foi, né? Então, quando eu tava, era de manhã, no outro dia, acho que era em torno de umas meio-dia, eu acho. Acho que era um meio-dia, mais ou menos, aí ela ligou. Não sabia quem era, ligou do telefone fixo pro celular, aquela época era uma fortuna, mano. Nem mano, nossa, você deve ter fritado, mano, sua mãe deve ter ficado mais brava ainda. Ela não porque... sabe até hoje. <risos> porque você me ligou do telefone fixo, Ela não sabe mano. até hoje. Pois é, enfim, ela me ligou do telefone fixo, e calma aí, mo, pera aí que eu vou dar uma arrumada aqui rapidinho. Beleza, aí onde eu parei mesmo? É umas meio-dia, onde é que a gente ligou? É, então, aí ela me ligou, era mais ou menos uma meio-dia, eu fui lá. Não, primeiro eu atendi, eu falei, quem é? Ah, é a Amanda. Amanda? é a Amanda? Amanda, que você veio aqui, me conhecer e tal, aí minha mãe, né, brigou, não sei o que, eu falei, vixi. <risos> Vou não. <risos> Vai não? Aham. Uhum. Falei, não, não vou não. Hum. Aí eu falei, não. Esmina? Beleza. Eu vou lá umas, mais ou menos, umas sete horas eu passo aí. Ela falou, tá bom, mas minha mãe chega oito horas. Aí eu subi. Falei, mano, beleza. Subi lá, fui conhecer ela. Aí, bom, aí tudo começou. Tipo, a gente se conheceu. Ficamos. Aí deu que foi a vez a sua mãe apareceu lá, acho que foi umas cinco vezes eu colei lá na sua casa, sem sua mãe saber, né? É, ficou sendo escondido, né? Só de dia. Antes de ela chegar. É, então, porque ia lá antes da mãe dela chegar, porque senão, já sabe, Era ia pau. dar rolo. Era <risos> Era rolo mesmo. Mas aí ficamos em torno de uma semana, até que eu falei pra ele que se fosse ficar comigo ia ter que me dar uma aliança. Isso foi golpe. Golpe baixo. Não quer? Cada uma me dá seu jeito. Não, é porque assim. Eu não conhecia ela, nunca tinha namorado. Falou assim pra mim. É, minha mãe falou que <risos> se for pra namorar, tem que usar aliança. Ó, experiência de vida. Já tomei tanto Pelé antes de conhecer Fernando. De pessoas que eu já até namorei com aliança e me deram pelé. Então, eu fui mais ligeira dessa vez, entendeu? Aí <risos> eu dei o um Pelé nele. Se quiser namorar comigo, tem que me dar aliança. Pois é. Aí eu falei, beleza. Não, tá bom. É alguma coisa séria. Vai lá e compra uma aliança. Aí quando ela me trouxe que ela falou assim, ó, a aliança ficou tanto e tal, já que eu quero, eu falei, nossa, mano. A aliança é baratinha. É, tipo, muito baratinho ela, beleza. Quando ela trouxe a aliança, eu falei... A aliança era grossa, velho. Da grossura de um dedo, de Era prata. muito grossa de prata a aliança. Eu falei, ah, tá resolvido. Por isso que é, é, tão... é tão caro, né? Porque a aliança... Eu nem imaginava, mano, que, que era tão caro Ainda mais na época, porque as coisas na época eram mais caras. 2008. Qualquer... É, então, qualquer coisinha que você ia comprar era tipo... Mano... Era barato, não né? E aí... Você vai, de repente, comprar alguma coisa e ela tá fora do padrão? Eu falei, nossa, mano, caraca. Aí eu peguei e resumi, compramos a aliança. Quando chegou que ela me entregou, da é gigantesca. Eu falei, nossa, meu Deus do céu. Aí eu lembro uma coisa que aconteceu, né, amor? Lembra que a gente tava ficando lá, a gente ficava no quintal, né? Porque ela morava numa casa onde tinha... Mais pessoas no quintal. É, tinha mais pessoas lá e tal. Aí a gente tava ficando e tal. E aí eu recebi uma ligação, mano. Lembra a mão ligação? Não. Você atendeu a ligação e eu falei assim... Ah, disse, era uma menina. Quem é essa fulana? Eu, falei, eu atendi. Foi, eu mando atender. Ai, aí eu, falei, eu quero falar com o Fernando. Falei, aqui é a namorada dele pra falar. Ai, é a namorada é dele? dele? É. É, é a, fulana a fulana que eu detesto até hoje, é a fulana. Então, mas assim... Hum eu, mano, eu nem imaginava, velho, eu, tipo, já não tinha nada a ver mais, hum. Eu não, eu falei pra ela, ó, eu como eu tava procurando uma pessoa e tava enrolando, eu, eu, eu tinha uns contatos, né? Hum. Aí a Amanda recebeu <risos> a ligação, hum. aí, bom, mas enfim, nunca mais, né, amor? É. <risos> eu que descubra. Não, não, nunca mais, é sério. Aí, beleza. Teve esse rolo, a Amanda ficou um pouco brava comigo. Ah. E aí ela falou assim... "Ai, Fernanda. É, a minha tia é amiga de uma pessoa... Fala direito, inferno. É amiga de uma pessoa ah. que tem ingressos <risos> para VIP. <risos> de <risos> funk. Eu falei, ah, beleza, tá bom? Entendi, é para ingresso VIP. É. Ah, mas eu vou... Tipo, não tem nada a ver isso. É que nessa época, eu era meia roeira. Roeira, assim, escondida, né? Eu saía escondida, minha mãe também, ela não sabia. E era a época do Express Brasil. Quem mora aqui pra Zona Leste conhece. Foi na época que eu conheci o Fernando. Então eu ia pro baile funk. Eu tinha 14 anos, mas eu ia. Eu era meia doida. Então, resumindo. Aí, ela queria ir. Hum. Eu falei, pai. Oxi, normal. <risos> Vai. Pode pode, Vai lá. Pode e oxi, não tenho, nada, não tenho nada contra, não. Você pode ir, eu não ligo. Entendeu? E ela falou, mas tipo, tá ligado aquele bagulho? Vai, eu falei, mano, vai. Eu não ia voltar mais, sem maldade. Eu não ia voltar. Ele fez igual cilada de mulher, tipo, vai. Vai que não tem volta. Tipo, já na palavra eu entendi, aí eu já nem fui. Eu não ia mano, voltar, não, mano, eu ia sair fora. Aí, o que, que aconteceu? A mãe dela não deixou ela ir. E não, ela teria ido, você teria ido. Não usa ideia. Bom, A gente tá, já tinha conversado antes. Você, você, eu, você ia, na moral, você ia. Você não foi porque sua mãe falou assim: Ah, minha mãe não deixou eu ir. Hum. Ou você mentiu. Não lembro. A realidade, não, gente, tem coisa que eu não lembro mesmo da minha história. Ah, continua. E eu aí não... ela pegou e resumindo, não foi. Foi, ficou. Falei, não, tá bom. Porque assim, mano, quem quer namorar quer ir pra show? Não é verdade? Hum. Ou uma coisa ou outra, não tem como tudo, né? Imagina se fosse eu, Hino. Como que seria? <risos> Ai, não ia dar nada. Tipo, não, você não gostava nada. de funk? Então, não, não gostava de funk. Aí quer dizer que, tipo, ah, porque eu não gosto de funk, ah, eu não tenho não. direito de ir. Já passou. Pra falar a verdade, a única coisa que eu fui mesmo show foi de reggae. Eu, eu não vou mais, não, mano. <risos> mas, uh... mas, resumindo, depois dessa história toda, já se passaram muito tempo, né, amor? 12 muito anos, tempo. né? 12 anos. Doze anos, quem tá junto, completamos 12 anos esse mês, mano. Esse foi dia 25 passado. de maio. Maio. Dia 25 de maio. 12 anos, mano. Agora uma pergunta. Tipo, você, ach, você imaginava que tanto tempo, assim, com uma pessoa, você que queria namorar? Eu, sem, assim, eu sempre tentei ter um relacionamento com alguém. O problema é que eu arrumava pessoas que não prestava, né? É, até okay. no dia que eu encontrei a pessoa aqui, tipo assim... Mano, era aquilo. A gente foi, tipo, um casal, casal. que, assim, nunca dormimos... Eu cheguei a dormir, acho tipo, uma noite fora só. Longe um do outro, né? Mas foi nunca fomos de separar... Foi que você ia num bagulho lá de água e eu não sei nadar e eu não quis ir. Ah, não. É, tipo assim, eu recebi, eu tinha recebido, mudando de assunto, tinha recebido é, um convite do meu cunhado pra ir num raft, que era no interior, e ela não gosta de estrada, não gosta de rodovia. Não gosto eu... de estrada e detesto nadar. Eu não sei nadar, aliás. Então, mas lá era tipo raft, pra quem já fez, o bagulho era suave. Ainda mais na época que a gente foi, tava na época de maré baixa. Então, mano, tava, tipo, lá no, no rio, lá na onde a gente foi, era bem baixinho a, a água. Então, mano, não ia fazer mal. Mas ela não queria ir mesmo, o motivo mesmo era por causa de rodovia. Ela não queria ir porque, ah, eu não quero estrada. Eu não gosto de fazer o quê? Ele gosta de estrada, parece um bobão quando vai. Eu, meu filho, vou orando da minha casa até lá e volto orando também. Mas, mano, não é. Eu odeio. Entrada, você não tem noção. E nesse dia eu falei que eu não queria ir, nós brigamos tudo, ele foi dormir na casa do Hudson, da Arielle, né? A Arielle é a irmã dele. É meu cunhado e minha é. cunhada. Sua cunhada? Sua irmã, inferno. Oh, <risos> e aí ele falou que ia tal, tá? eu falei, não vou. Fui pra casa da minha mãe. Foi o único dia que a gente dormiu longe, são 12 anos, aí eu dormi só uma vez fora de casa, e a gente não consegue nem se separar, ah, já gente... teve brigas de, ah, quer ir embora, ah, então vai. vai. Mas não ah, vai, vai, entendeu? Então, a gente não desgruda. São 12 anos, 12 anos mesmo, juntos. É que, é que, tipo assim, né, amor? Que a Amanda era muito da igreja, assim. Ela começou na igreja, bem, tipo, bastante tempo, assim. E lá na igreja fala que, tipo, não é pra deixar o casal, vamos supor, você dormir separado, tá ligado? É tipo uma lei lá. Não Não deixa dormir porque você abre portas, né, pro, pro inimigo pra, vamos supor, ó, conhecer outra pessoa fora. Você não tá dando uma atenção, é mais ou menos assim. Não é, não é uma lei. É que, digamos assim, tem certo tipo de coisa que a gente faz no relacionamento que a gente abre brecha. Então, brigou, não se resolva. resolva. Não vai dormir pra baixo. Ou vai dormir fora de casa. É, porque é um ato que, tipo, mesmo que é bem simples, você acha que é simples, mas eu acho que foi é você, é você, você, você abre, porta, abre porta, porta pro inimigo entrar e destruir o que já tá meio que, né? E até mesmo de a pessoa arrumar uma outra pessoa. Sendo bem sincero, né? É, tipo, é. Basicamente é isso, é assim que funciona, né? E a gente não teve nenhuma dor de cabeça muito grande. Outras coisas, tipo, sempre foi, eu sempre fui de boa e ela também. Então, assim, depois da gente ter se conhecido, é, foi... Ah, foi experiência nova. Pra mim foi experiência nova, entendeu? Eu não tinha namorado. Queria arrumar namorada, mas eu não tinha namorado ainda ninguém. É só mesmo ficar... Essas paradas, assim, tipo, que hoje já é mais difícil, né? Querer namorar, eu acho que hoje é bem mais difícil Querer um namoro As pessoas quererem namorar, assim É mais, ah, peguei, tchau, um abraço Foi, vai, cada um pro seu lado E tals Antes não, né, amor? Antes não era assim, tipo Não, antes nós arriscava né? Hoje o povo já começa, tipo assim Já na enganação e termina na enganação É foda Opa É, é que eu falei pra ela Foi mal é. <risos> Bom, mas então, vamos lá. Mas O que mais que a gente teria pra contar do nosso começo de namoro? Como a gente se conheceu? O quê? Ah, foi através dessa amiga mesmo. E ficamos e continuamos. É uma coisa, tipo assim, eu e o Fernando sempre foi assim, é, grudado. Quando eu não ficava na casa dele, ele ficava na minha, né? Ah, é verdade. Muito, muito. Passava uma semana na minha casa, não voltava pra casa dele. A mãe dele, na época, não gostava muito de mim. A única pessoa que gostava da, de mim na casa dele era a Gabriele. Era mais novinha. A minha outra irmã. A Arielle, a Rose, não gostava de mim. Então ele ia passar uma semana na minha casa, elas ficavam... Muito puta. É, né? mas quando fala uma semana, não é tipo, <risos> ai, vai a semana. Passava muito tempo lá Era, A gente perdia a noção das coisas. Então, até eu mesmo, quando eu ia pra casa dele, a gente perdia a noção. E ele me levava pra escola de manhã, mas eu voltava pra casa dele. Até o dia que eu saí de férias e aconteceu uns problemas na minha casa. Eu falei que eu ia embora. Não, não, peraí, irmão. Não foi bem assim, não. É que a gente não pode dar detalhes do que aconteceu na minha casa, né? Não, não, não é isso, não é isso. Ó, Não foi assim. Eu falei pra você morar comigo. Você não quis ir não, a primeira vez. Mas eu não terminei de falar o que aconteceu na minha casa. Ah, não? Então não. Fala. Aconteceu uns problemas pessoais na minha casa, eu e minha mãe. E eu falei que eu, que eu queria ir embora. E aí, Ai. o Fê <risos> se sentindo, não. vem morar comigo. Não, foi assim. <risos> foi como? Não, foi assim. Eu falei... Amanda, não fica assim. Hum. Quer ir lá morar comigo, né e tal? Sem a mãe dele saber desse convite, tá? Pô, e minha mãe não sabia desse bagulho aí. Seguinte, então. foi só um lançou no ar, né? Lançou no ar, se quiser vir morar comigo, beleza. Pra ela não se sair. Saiu uma... pra trabalhar. Quando ele voltou, minhas coisas estavam pronta. Não. não tava, não. Não tava, não? pra falar a verdade. Não, você tava arrumando as suas coisas. Eu falei, eu vou embora. Não, ela falou assim: olha, eu falei com a minha mãe e eu vou morar com você. Tchau. Abre o carro que eu tô colocando <risos> as minhas coisas dele. Mano, tava tudo... Quando eu cheguei lá, velho, tava tudo num saco. Amanda, o que você tá fazendo? Ah, eu falei pra minha mãe que eu vou morar com você. Não, e minha mãe, né? Minha mãe, ela é... Hoje, ela é mais bobona. Mas antes que a minha, mente, minha mãe era muito ruim. Eu lembro que eu falei assim, mãe, tô indo embora. Ela olhou. Tchau. Tchau. Tchau. <risos> e fui. Foi simples, assim. Fui. Aí, tipo, quem chega lá... É. Era a época de férias. Hum. Qual foi o match louco? Mãe, Amanda veio passar as férias aqui em casa. Eu fui é. passar as férias e nunca mais voltei pra minha casa. Pois é. Desde então, não. E minha mãe falou assim... Fernando, a Amanda veio passar mesmo férias aqui, a mãe dela deixou? Eu falei, deixa mãe. Ué, E que tem, né? Tipo, aí ela começou é. a passar meses Ele é casa, muito né? um match louco. Gente, quem conhece o Fernando... Sabe que ele é muito louco. Como é que você fala pra pessoa que ela vai passar férias na tua casa? Sendo que a pessoa nem vai passar férias na sua casa. Foi passando um mês, dois, três, quatro. Mano do céu. Até que eu saí da escola. Nem pra escola eu fiz mais. Então, a questão da escola, eu falei pra ela. Não, fui porque, assim, não fui porque eu quis, tá? Eu falei pra ela, eu falei, Amanda, vai, estuda, termina a sua escola. Tava no segundo um colegial. Mas ela ficou com preguiça. Porque, assim, conta como é que era quando você tinha que ir pra escola na sua casa. Conta. Eu acordava às 5 horas da manhã. Pra não. entrar às 6 na escola. Beleza. E o que que acontecia quando você chegava na porta da escola e, porventura, não desse pra entrar? E... Oxe, pula um muro que você voltar tá estar pra casa. dá um pau. Ela... Então ela ficava com muito medo. Então, quando ela veio morar comigo, era uma mamada. Aí relaxou, né? É... é, tipo assim, eu falei assim, Amanda, você vai pra escola? Oh, hoje, né? hoje, não. Hoje não. Hoje eu, tô com <risos> eu, tô com eu já não quero ir. Meu, todo dia acordar às 6 horas da manhã, gente, é um inferno. 6 horas da manhã, mata qualquer. Oh. Eu, eu achava acho... que era um inferno só estudar, né? Tava nem ligada a noção da vida. É, isso ainda acho que vai ser história ainda pra depois, né? Ainda tem muita coisa que aconteceu ainda com a gente. Isso é só como a gente se conheceu. Algumas coisas que passou, já fugimos do foco, né? Que não era pra ser só aí. É, tipo, era assim, era pra focar. Como foi? Porque, mano, tem coisa pra contar. Muito é que ruim. a gente não lembra, a gente tá contando aqui. Que é Alzheimer puro. É, mano, é porque <risos> o bagulho é o seguinte. Às vezes, a gente... Tenta pensar em alguma coisa pra falar, ou que coisas que foi engraçado e acaba que esquece. Então, é meio complicado. Amanda, ela que nem ela falou assim, ela. Ah, será que eu conto? É. Do... Como... <risos> por... uh, ah, yeah. é. Não, não é. É porque. Que nem você falou que namorou um pouco tempo antes, né? E contar que ela. É tipo aquele que aconteceu um pouco antes Comigo Entendeu? E eu fui lá no área Conta aí... é. é melhor não né? <risos> não é melhor não Ai. Porque depois Vou lá não assistir o vídeo Meio chato Mas né? Essa é só nossa vida que está sendo Contada não, não, deixa, melhor não. Deixa quieto essa parte. A gente fala outra coisa que foi alguma é, e, assim, a Amanda, ela namorou um pouco antes de namorar comigo, tá? Mas ela saiu desse relacionamento, não foi por minha causa, é que aconteceu umas coisas, ela descobriu algumas coisas. Mais chico, e né? aí acabou falando assim: "Ah, não, não quero mais para essa pessoa" e a... logo porventura em seguida me conheceu. Foi. Então ela se sentiu no direito de me conhecer. Porque não por... Tipo, ah, acabei de sair, já conheci uma pessoa. Não, não foi bem assim, né? Que aconteceu. Então... Eu né, saí amor? de um relacionamento porque eu tinha tomado um... Sim, <risos> acontece, né? É... Eu era muito nova. Então, às vezes, a gente, por se entregar... Eu sou, eu sou de câncer, tá? Então, a gente é meio trouxa. Então. Não, ela, ela é de signo, né, amor? É, sou de signo de câncer. Então, a gente é meio trouxa. Entendeu? E aí, aí as eu... pessoas confundem muitas coisas. Então, eu dava eu... para uma pessoa e a pessoa... Né? acabou me traindo uma fulana amiga minha viu, eu sou muito 880 se eu falar não é não e acabou e a fulana viu oh, fulana, Amanda, você deixou seu namorado ir pra tal lugar? eu vi seu namorado de noite e tava ficando com uma menina eu só ouvi aquilo ali desci na hora e terminei com o fulano depois disso, depois de um mês um conheci mês. o Fê não deu muito tempo, porque minha mãe não queria deixar eu namorar, porque fazia muito pouco tempo, é que quando eu fui ficar com o Fê, eu briguei feio com minha mãe, ela falou que eu não ia namorar mais, que era pra dar um tempo pra refrescar ah, a mente o coração, né, porque tava sofrendo que tinha tomado galha é, ti também é fogo, né, mano Tipo ainda mais a mãe da Amanda, que ela era bem rigorosa ela era... minha mãe era muito Eu acho embaçado. que ela queria dar um pau na pessoa, né não, minha mãe já catou é ex-namorado meu por, por, pelo pescoço Levantar a pessoa Então minha mãe era muito, muito embaçada Tipo mesmo. assim, ao mesmo tempo que ela sempre Foi uma pessoa ruim Entre aspas, assim, em algumas atitudes Ela também tinha aquela atitude de defender né? Sim, porque eu era trouxa. trouxa eu vinha pra casa chorando Da escola Minha mãe cansada de ver isso Catou fulano pelo pescoço no meio da rua Pois bem, então minha mãe não queria deixar eu namorar Porque fazia pouco tempo Eu lembro que eu saí numa briga feia com a minha mãe Eu falei que eu ia realmente ficar com ele ela... Isso, isso você nem conhecia não, ainda também. Ela não tinha não. me visto também. Foi o escuro, mano. Foi a escura. Tipo o programa <risos> da Eliana. Ela falou que eu não ia, eu falei que eu ia, bati o pé. Ela não. falou que se eu ficasse, eu ia apanhar com a tua vassoura. O que, que nós fez? Entramos no pau. Tive que apanhar de vassoura. falei, eu vou ficar com ele ponto final. Ah, você vai? Então tome, ele receba que é de graça. Então, aí pensa. Aí, logo em seguida, eu acho que quem chegou foi. Ah, não, isso foi depois, né? Porque quando eu cheguei lá, a sua mãe, ela lembra que eu fui levar a tia dela e a... Porque assim, ó, a menina tinha amizade com a Amanda. Mas ela, acho que ela não entrava na casa da Amanda. Não. Então ela pegou, eu fui com a tia da Amanda. Aí a tia da Amanda entrou e ia chamar a Amanda pra sair. a mãe dela não é besta. A mãe da Amanda não é besta. eu falou assim, mano, tá pegando alguma coisa e saiu lá no portão quando sei lá no portão, eu Tcharam! tava lá esperando, né, pra ver o que que, né, eu falei, porque elas falaram assim, ó, ela não vai poder descer, eu vou lá, chamo a Amanda e você conhece ela lá, e quando a mãe dela viu isso, ela falou que não queria que ficasse arrumando macho, macho pra, a pra filha, filha dela. dela, tá, né, porque é coisa tipo natural, mano, ela não me conhecia mesmo, então, ela deve ter ficado antes da vida, né, e eu fui lá, aí eu falei, mano, aí eu recebi uma ligação, ela fala que é mentira, tá, mas eu recebi uma ligação de verdade nesse dia, viu, hum. Bel? Não foi mentira, não. <risos> aí eu falando com o moleque e ela falando comigo, aquela doida falando comigo de toalha. <risos> eu falei assim, peraí, mano. Pô, na moral, eu vou embora, porque eu falando no telefone, mano, eu vou embora, tem uma doida aqui, falando com, gritando aqui, mano, falando um bolão, e eu não, mano, eu não, nem sei quem é a filha dela, falando que queria arrumar macho. Falei, mano, eu nem sei se a mina é bonita ou feia. Eu vou falar que, que namorar. Fora, tá doido, mano? Não, eu nem quis ir. Aí, enfim, é, foi o que aconteceu de no outro dia ela me ligar. Mas toda essa história, toda essa repercussão teve um motivo, né? E a Amanda falou. Mano, eu não sei o que, que nós viu um ou outro que... Deu esse rolo do inferno, na moral. Porque não, não me conhecia, eu não conhecia. Mas mesmo assim, ficou atiçado pra conhecer. Depois que conheceu, resolvi tomar um cacete por causa dele. Mas será que é o destino? Existe destino, né? Eu não sei que merda que era. Não sei. E até hoje a gente é um casal muito colado, na moral. Não, não vai, vai, tipo assim, assim... Ah, eu vou, vou sair com as minhas mim. amigas pro shopping. O Fernando vai. Ah, eu vou ah, não sei pra não onde comer com não sei quem. O Fernando vai. Então a gente não consegue ficar longe. Eu não sei o que, que é que é. funciona. Como é que funciona isso? Não, rolou, não é. Eu acho que é porque a gente acostumou, assim, né? Vamos supor, a questão não é de, ah, mas muito colado, muito grudado. Eu acho que é o costume que você cria, sabe? Acho Como que não você... se vê, mas... Quando você Sim. quer que a pessoa perto, aí você faz... Isso. Não, eu acho. tem eu. Tanto que depois, né, amor? Você trabalhou ainda comigo, ela trabalhou comigo... Já muito trabalhei tempo. muitos anos. É, então. Ela trabalhou fora, quando a gente passou uns Até aperto. o ano passado. Então, quando ela trabalhou comigo, a gente... Tipo, não, até o ano passado não. Agora foi ano passado. Não ano passado porque... eu trabalhei na loja, querida. Sim, só que você trabalhou comigo na loja foi porque. Trabalhei quase que a vida toda com você. Ah, tipo, você tava parada. Mas a questão é de você. É, tipo, sempre me acompanhou na loja. Em tudo. Tipo, essas paradas que eu tô falando, entendeu? Em tudo. Desde quando a enchi. É, o Fernando trabalhava recolhendo alicate, fazia alicate em casa, eu é, ia junto, eu, recolhia é porque eu acho junto. É ninguém sabe, Mo, o que, que eu faço ainda, tipo, do trampo. Por fim, eu ia, eu ia pro ia... trampo dele, entendeu? É, eu trabalhava com... Na rua. É, na rua, motoqueiro, é, motoqueiro. E eu ia. Teve uma época que ela trabalhou sozinha no, no restaurante, né? Eu acho que eu falei de outra coisa no vídeo do, do especial. Mas ela também já trabalhou em restaurante próximo do, de hospital. Dentro do hospital. É, não, não, Dentro do hospital, Sema. Não, amor. É, do Ai. lado, era na rua, Eu saía pra fora do hospital, mano. Era dentro. Ah, inferno. Tinha uma lanchonete dentro, dentro e um restaurante fora. Eu ah, trabalhava de dentro, também era Eu trabalhava da dentro do hospital, Sema. Ah, não lembro. Uma lanchonete. Meu, o bagulho passou rápido. Passou Meu, rápido. tinha umas coisas que eram muito engraçadas. Eu e o Fernando, a gente às vezes brigava, como todo mundo briga. Só que a gente já morava junto. Desde, né? Desde quando se conheceu? Desde, seis meses, ela <risos> veio desde morar comigo, conheceu. seis meses ela veio morar comigo. E a gente tinha uns negócios que assim, ah, eu não quero mais, acabou, vou terminar, não sei o vou embora. Teve um dia que ele fez isso comigo, ah, não quero mais, vou embora. Blá, blá. Falei, é? Vai embora? Ah, até fechei a porta, abri a janela. Falei, quem quer ir embora, pula a janela. Mas ele ficou tão ferrado, tão ferrado, ferrado, né? mas, tão ferrado ah, mas não pulou a janela. Então tinha as vezes que a gente tirava tão barato. Quer é embora? Ah, que bom, que pra quem foi a porta. Agora pule que eu quero ver embora. É, pra mim não ir Agora pra mim ah, não a Ah, já era baixinha, não pulou porque eu não quis. Ah, eu não queria que eu fiz embora, tá de conversinha fiada. Acabou, né? Não, não, eu acho que ah, sei lá. Vai ficar muito aí depois... longo. Não, mas o. É assim, o podcast é uma hora, mas eu vi. Hum. Então. Bom. É uma conversa bem longa, né? E a gente resolveu também colocar só um tema. Não quis inventar mais tema pra ter mais conversa, né? Depois, não ser só o, o podcast e já contar tudo de uma vez aqui. Por isso que eu fiz, assim. Já passamos vergonha, né? Eu, eu era muito... Eu era uma louqueira, assim, né? Na época de escola. E eu lembro que quando a gente namorava... eu Quando eu ia pra escola ainda, hein? Aí... Era a época de zoeira, meu, que antigamente você podia zoar sem ninguém se machucar, né? E aí, eu lembro que o Fernando tinha um Opala Verde. Mano do céu. Eu contei essa história na loja esses dias. <risos> eu contei essa história na loja esses dias, dos. Que, não é, que eles não acreditaram. Mano, eu era menor da minha sala, todo mundo me aloprava. Eu entrava na zoeira. Mano, eu comecei a namorar com o Fernando O Fernando ia se sentindo no Opala Gigante mano, virado nada, no inferno nada, Era nada, era nada. <risos> O bagulho era, nossa, era enorme E ele era verde Quando os moleque via o carro dele Na porta, que ele ia me buscar de meio dia Não, é Na escola estudava na janela de frente com a porta da saída né? É, o Lorenzo Zanelati esse aqui de perto E aí os moleque via o carro lá na porta E falavam, vixa, mano, o jacaré chegou <risos> Ah, me ele, ele me busca todo dia, meio-dia. Tá me Aí da moral, ai, xixi, o jacaré a chegou. Tira. Depois que a gente foi melhorando, né? Foi pegando de carro, pronto, ele encostava na porta, todo não, mundo tô, tô, tô, cumprimentava o jacaré, né? Não, não era, porque, tipo assim, do nada começou todo mundo a me conhecer, e eu não conhecia ninguém. Então, às vezes, eu passava na porta da escola e os moleques foi me cumprimentando, mano. Porque, tipo, eu não tinha essa. Ele que se lascasse. E, nessa, e também depois eu troquei de carro, né, amor? Pegou um eu peguei o carro eles. um pouco melhor. Nessa época, então, aí os moleques Começou a colar mais comigo é, lá. Melhorou, todo tipo, mundo encostou eu, eu saía na porta, eu chegava e tal Aí os moleques iam vir, oh, mano, e aí e tal Aí naquela época, som de automotivo Era bem difícil, e eu tinha, né mano Porque eu Fiquei sócio da loja onde eu trabalhava Então a gente é, Começou a, a ficar um pouco melhor na situação Os moleques vinham, encostavam a moça Sabe o que eu queria contar? O okay. quê? Ah, quando a gente começou a namorar também, no começo, eu comprei um Fusca, lembra? Fusca marrom. O Fusca marrom. Eu comprei o fusca marrom. Aí vai vendo. Eu falava assim: Mô, vamos lá, vou te buscar e tal, né? Aí ela fechava eu o vidro. Eu nunca tinha andado no Fusca marrom, na não, moral. Peraí, fechava o vidro. O que aconteceu? Eu achei que você fechou o vidro, né? Ah, eu não gosto de andar com o vidro aberto, não. Né? Mano, pedra, sabia? Isso foi antes do Opala, tá? É, foi antes, mano é. Aí ela pegou e falou assim Eu não gosto de andar de, de carro com vidro aberto, não, mano Eu falei, nossa, caramba, não, beleza, respeito a tua opinião, né? Ah, deve bater vento no cabelo, sei lá como disse que era. <risos> Aí eu peguei e falei assim Não, tá bom Aí o Fusquinha era, mano, pra mim Era, era, era a regra do, tipo assim o, a, o motor tá bom, a lata não interessa, tá ligado? Tipo, o motor tá bom, mas... a lata pode estar tá velha véia eu, Pra mim o carro, é o coração é o motor e tal E não é bem assim que funciona Hoje eu vejo que não é bem assim que funciona Então eu comprei esse Fusca, mano Ele tava meio zoadinho de lata Mas tava bom de motor E aí ela tinha vergonha Por isso que ela andava de vidro fechado E Não falava Ah não, ela só não gosta de andar de vidro fechado é, moça, e eu, você lembra quando a gente foi no cinema a primeira vez? Nós fomos de ônibus. Foi, não, não é, tô falando como a gente foi, eu tô Ah, lembra. lembra. E eu fui levar você pra assistir, você lembra o filme que a gente foi assistir? Não. Caraca, eu não lembro o filme. Eu não lembro, foi... eu não lembro, foi a primeira vez que eu fui num cinema, com 14 anos de idade. Eu, mano, mas eu, tipo assim, o que eu lembro... Eu lembro que a gente teve, acho que foi alguma coisa de Narnia, Enigma do Príncipe. Foi alguma ah, coisa foi. de Narnaligma do Príncipe. Foi o primeiro filme. Foi, vi. foi. Eu lembro que a gente teve que sair na metade do filme, porque a gente tinha que vir de ônibus. Ah, é, já era meia noite O filme era muito demorado e a gente pegou E não sessão. podia vir embora depois, senão a gente não ia vir embora. É, a gente teve que sair antes do filme, que, senão a gente não ia ter como pegar o ônibus. O era 11h50, 11, mais ou menos. Alguma tema. coisa assim. Demos sorte que conseguimos pegar o ônibus. Senão, tava na roça, né? Foi. A gente não tinha nem Fusca nessa época. Nem Fusca nessa época, nem, nem então. Nem Fusca, nem Opala. Ia nada. vir na sola. Aí eu ia não... tomar um cacete quando chegasse em casa. E eu, eu também não tinha nenhum motinha na época ainda, né? Não. É, foi difícil. Foi difícil, mas depois, quando, a gente comprou o car... quando eu comprei o carro, a gente foi no cinema assistindo todo o filme, né, amor? Foi. Aí, Aí eu... já foi, acho que já foi o Harry Potter já que a gente foi assistir, se eu não me engano, que a gente foi. Quando eu comprei o Fusca, foi o Harry Potter. Sabe o que aconteceu uma vez? Uma vez eu tava... Eu tava... Com a Amanda, ela ia dormir em casa porque ela dormia de sábado pro domingo lá. Porque ela... De sábado pro domingo sua mãe deixava você dormir em casa. É porque na era? semana tinha, tinha, tinha dia... escola. Então, não. Mas não era de sexta pra sábado, não. Ela tinha um dia que era de sábado pro domingo. Que eu acho que era o dia que sua mãe... Ah, não. Ou era o dia que ela tava de folga. De... Que era na semana, muitas das vezes. Era de sábado pro domingo mesmo, eu acho. Hum. E eu, eu dormia lá em casa, né? Tá, resolveu. Aí beleza, eu fui buscar ela na casa dela e tal, né, com o Fusca. Aí ela tava arrumando as coisinhas dela lá e tal pra ir pra minha casa. Que eu não morava longe ainda, né, porque eu morava perto. Mano, o Fusca descarregou a bateria, mano. Putz, grilo. Aí, você lembra desse bagulho? Que eu saí e Ela não tinha, mano, ela não teve a moral de me ajudar a empurrar, mano. Eu não lembro. Me ajudar a empurrar. Caiu a minha carteira. Voltou pra você pegar? É. Aqui que é o seguinte, eu fui empurrar o carro, né? Tava moço pouco Mano, se a gente for contar todos os carros que nós temos aí, de racha. Aí é o seguinte, eu empurrando esse carro. Aí eu. Mano, tipo, segurando no volante, assim, e empurrando. na porta empurrando. Mano, minha carteira caiu, velho. Putz, grilo. Minha carteira caiu, eu fui parar pra pegar o Fusca, foi embora é. com ela. <risos> Mas que eu fui foi. embora com ela então, eu falei, nossa, nossa, eu tive que sair correndo, mano, pra entrar no Fusca. Ah, meu Deus Nós do Nós já céu. ficamos com esse Fusca em duas rodas, aí Passamos no... Não, na, na guia, né, da, da, da calçada, da... o Fusca andou em duas rodas, meu Deus, é, a gente fez aquela merda. Batia, eu bati numa... Bati não, né? Eu passei num canteiro, aí tipo, tipo tava muito, muito escuro, né, que ele passou na valeta bagulho ficou assim, ó, de lado, <risos> mano. Todo o som que tinha no, no carro... Voou pra frente assim, nossa mano. Derrota, derrota. Que brisa, né? Meu? Cada coisa. E achava que era poder... da hora. Cada coisa que passamos, né? Não foi tão pouco assim. Que ainda tem mais. É porque eu não tô muito lembrado agora. Mas tinha coisa, né, amor? Muito, né? Já fomos pra praia dormimos na rua, carro. Mas aí foi. É coisa mais pra frente. É, isso daí foi bem depois. Quando a gente se conheceu... Acho meu, que no começo, quando a, gente se... quando a gente começou a namorar, eu fui dormir a primeira vez na casa dele. Conta o Pelé que você deu na sua mãe. Ah, é verdade. Ela vai saber dessa verdade agora. Não. <risos> Será que eu <risos> falo? Eu ela falo? vai... Eu Tem conhecido conhecido... que ninguém sabe até hoje. É. Quando eu conheci a Amanda, eu... ela foi dormir a primeira vez na minha tá casa. Tá com sono, Peste? peste. Não, meu Para de tá coçar passando. o olho. Aí, ela foi dormir na minha casa a primeira vez. Eu falei assim, putz, mano, minha mãe vai estar em casa. Falei, mãe, vamos para minha avó? Minha avó morava longe, tá ligado? Da casa onde a gente morava. E era época de festa junina, mano. Era junho. Aí eu peguei e falei assim, mãe, é, vamos lá visitar a avó? Isso a fazia avó. um mês que tinha me conhecido. Eu me conheci em maio. Visitar a avó? ela falou: é, vamos visitar a avó. Eu falei pra minha mãe: né? vamos visitar a avó. Porque a gente morava eu, minha mãe e minhas duas irmãs, né? E aí eu peguei. A Nicole era pequena. Bebê. A Nicole era bagageiro. Aí, beleza. Aí convenci a minha mãe de ir pra casa da minha avó. E aí, quando chegou na casa da minha avó, a... acho que foi a mãe dela, falou assim pra mim: ó, você vem buscar ela até tal horas, beleza, que eu vou estar aqui ainda depois disso eu vou sair e aí eu tranco a porta é e aí ela não vai sair mais de casa eu falei putz mano eu teve vou ter que inventar um bagulho <coughs> monstro para ir buscar a Amanda. só que eu não assim eu não queria que minha mãe fosse para casa tá ligado aí eu falei mano já sei eu falei assim mãe eu vou numa festa vou na festa junina que tá tendo na principal ali na na rua dos prédios a minha mãe falou assim Ué, mas você acabou de chegar, né? E tava muito em cima da hora de buscar ela. Falei, mano, eu tenho tanto tempo pra ir buscar. Vai, vamos supor, eu vou dar um exemplo. Ela falou que ia sair 11 horas. E nessa e quando eu falei pra minha mãe, pra gente, da minha avó, era 10. Não, 9 e meia, 9 e 20, mais ou menos. Falei, mãe, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Coloquei pra, na cabeça da minha mãe pra gente ir, e a gente foi. Eu cheguei lá em torno de 10 horas, aí eu tinha até as 11 pra ir buscar a Amanda. Cheguei, deu umas 10 e 10, 10 e 15, eu já falei Cheguei na minha avó, é 11 horas, passou 15 minutos Falei, mãe, vou lá na quermesse A minha mãe falou, ah, você vai fazer o que na quermesse? Ah, vou encontrar os moleques, eu vou lá, não sei o que Eu vou eu vou, é, eu vou falar com eles, o moleque me chamou Tal, eu vou mostrar o carro Com o Fusca A minha mãe falou assim, não, não, você não vai Querido, mano Minha, mãe, minha mãe não queria deixar eu ir Aí eu peguei e chamei minha outra irmã, Arielle, eu falei, Arielle, tá aí, com Amanda, né, a Arielle era pequena nessa época, mas eu contei a verdade pra ela, eu falei, Arielle, eu vou buscar ela e tal, só, não, Arielle então, não era falei... pequena não, não, minto, eu não falei a verdade não, eu falei pra Arielle que eu ia sair com a sua mãe e você e o namorado da sua mãe, hum. aí a Arielle falou assim, mas e a gente, né, eu falei assim, ah mano, fica aqui na vó e tal, amanhã eu venho buscar vocês, porque eu acho que eu vou chegar tarde. E aí eu fui... E a, a Ariel falou, ah, mãe, deixa o Fernando ir. É porque eu pedi pra ela me ajudar, né? Pra eu ir poder conhecer a Amanda. Ou, oh, conhecer não, levar a Amanda pra casa. Aí ela pegou e me ajudou nessas ideias. Minha mãe falou assim, tá. Você vai voltar aqui horas pra me buscar? Eu falei, ah, mãe, uma meia-noite eu tô aqui. <risos> <risos> uma meia-noite eu tô aqui. nunca mais voltou. Pois é. Aí quando deu mais ou menos... Uma... eu fui buscar a Amanda, vamos cheguei lá uns... quase 11 horas certinho aí a Amanda foi pra casa eu não sabia né amor, eu falei pra você que eu tinha feito isso com a mãe? não, ele meteu o louco na mãe dele e meteu o louco em mim porque eu não sabia disso, que ela tinha ido pra casa da avó dele, e ele fez esses pasabada toda de paquermesse, não sei o que, aí eu não sabia não só foi pra casa do cara, olha eu fui, falei que eu ia para o aí fui buscar a Amanda e tal, ela veio para casa. Quando deu 11, não, meia-noite e meia, uma hora da manhã, minha mãe me ligou. E aí ela tava em casa, eu falei, nossa, minha mãe tá me ligando. Aí eu falei, e aí mãe? Fernando, cadê você para me buscar? ah mas sabe o que é? Eu vim para casa. O cara tava lá na casa do Chapéu, falou que tinha voltado para casa. Então, aí ela falou assim, ah, por que, por que você não veio me buscar? Eu falei, ah, mãe, ficou tarde, eu não quis chamar, não quis atrapalhar você, não sei o que e tal, vim pra casa, mas amanhã eu vou e busco você. Porque a Amanda tinha que voltar de manhã, que a mãe dela ia trabalhar, né, Cedo, é. antes de amanhã sair, eu tinha que voltar. É, então, aí eu falei, mano, eu vou e levo a Amanda lá para de manhãzinha, e aí eu já vou e busco minha mãe. Foi o que aconteceu nesse dia. Eu peguei, a Amanda dormiu lá em casa, e de manhã eu fui levar ela pra casa da mãe dela, e aí eu fui buscar minha mãe. E aí minha mãe falou, É, Fernando, o que, que você fez isso e tal? Eu nem lembro muito, mano, o que, é que aconteceu. Faz muito tempo também, né? Já faz bem um no muito começo. tempo. Bem é, um foi mês. um mês depois, um mês só, quase. É. Fazia um mês só. Eu sei que a gente brigava muito, assim, entre eu, a mãe dele, as irmãs, por questão disso. que ele ficava muito tempo comigo, ele metia o Pelé nos outros, Nossa, sem eu saber. Eu acho que não foi isso, amor. Eu acho que não foi muito isso. O que você <risos> tinha treta era porque na escola você tinha brigado com a Arielle. Não, você não. Era uma amiga sua. Não foi eu. Sua. eu. não fiz nada com a Arielle. Uma amiga sua, não foi? Que... Eu conheci a menina que brigou com a Arielle. Só isso. Então, só que aquilo, né? Ela achava que a Amanda tinha alguma coisa a ver. Mano, eu que quando eu cheguei, fui conhecer o Fernando... conheci a família do Fernando pela primeira vez desse lindo linda e bela, né? Não sabia nem quem era a Arielle. Tá bom. Parei na, na porta. porta. Mas foi, foi muito engraçado. Quando eu parei pai na porta, porta. ela tava, tava na, na parte, da da parte de dentro que da eu ela ficou assim. Se ela ver esse vídeo, ela vai dar risada. Ela pode assim. Ai, meu Deus do céu. Não acredito que a menina da escola. Ela nem olhou pra minha cara é direito. Ela virou, que... entrou pro quarto é dela ó. primeira briga que ela teve. Aí ela ficou com medo, né? Tipo. E. Ah, sei lá, né Os... Porque assim, ó Ela ficou meio com um trauma dessa treta Pelo que eu vi, porque a menina arrancou o cabelo dela, né Eu não lembro como é que foi Eu não lembro o que aconteceu direito Eu só lembro que eu conheci a menina Que ela, ela saiu é... do pau Só que ela não eu gostava não... de mim por essa questão Só a, a Bibi, Bibi que grudou Bibi. em mim e Ficou grudada em eu mim Bibi também, é na época ela fazia amizade É E foi por essa questão então juntou, meu filho, tudo, né? As coisas, deu merda. A gente veio se falar depois de um bom anos. Foi. É, como toda também, tipo, familiar, alguém tem ciúmes quando você fica namorado. Eu mesmo, tipo, meus amigos da época, me todos. Porque quando eu comecei a namorar com a Amanda, não, não tava mais colando com ninguém. A gente largou os amigos que a gente tinha, né? Aliás... É, é, a gente ficava tão junto também, assim que. amigos, né? Ah, Aliatas, sei lá. Alguns amigos, né? Tipo teve pessoa... gente que ficou com ciúmes, assim. A gente é começou assim. a namorar, então a gente começou a atenção um mais, mais pro, pro outro, outro e... e fomos meio que. Não porque Sim. a gente quis. Mas que todo tem relacionamento Sim. é assim. Você se dedica à pessoa mesmo. Então você acaba se afastando de pessoas, né? Mal, natural isso. É e certeza. teve gente que não gostou, né? <risos> e, infelizmente. Vou fazer o quê, né, mano? Mas, tipo assim, querendo ou não, a gente hoje cresceu muito, muito. A Amanda, principalmente, só também né uhum. E a gente foi aprendendo coisas. Aprendendo a lidar com a relação. Por isso que a gente tá todo esse tempo junto, né? Tá é todo esse tempo junto que a gente mudou muito no caráter também, né? Porque eu era bem difícil. É, nossa, eu era, ela, era uma que pessoa ideia, que nesse, recebia uma rosa dia, e xingava, entendeu? Nesse primeiro dia. Ela foi em casa, ela não falou com ninguém lá em casa Não falou com ninguém e Chegou lá e ficou quieta, minha mãe falou Tava minha mãe, é a Teca tava lá, não é? Tava, era. tava cheiro com lingerie Minha mãe e tava minha tia, que minha tia vendia lingerie Tava lá até que eu morava perto nessa época Aí ela pegou e falou assim Pra mim, a Amanda entrou Ficou parada na porta, falou Sua namorada não vai nem falar um oi pra gente Ela tipo, quer é visita, <risos> ela chega em casa não, Era muito, muito muito embaçado, porque eu entrava na casa da pessoa, podia ser quem ela for e eu não falava com ela, eu entrava na casa dela, sentava no sofá dela comia comida dela e muitas vezes não falava nem oi eu era muito bicho do mato, muito mesmo mas não era por maldade é porque era a minha criação desse jeito pra você ter uma ideia uma vez eu falei assim pra ela foi, não lembro se foi aniversário dia dos namorados, eu peguei e comprei uma uma cesta de bombom e falei assim, coloquei uns bagulho lá né cesta de café da manhã. Foi. Aí eu falei assim, ó, oh, Amanda, vai lá no carro. Eu joguei uma jaqueta Por em cima, cima da, blu, da, da cesta. E falei assim, Amanda, vai lá no carro pra mim e pega a minha blusa. Ela subiu pra pegar a minha blusa. Eu falei assim, e voltou com a minha blusa. <risos> ué, ué. Aí eu falei, ué, mas você não pegou é. lá o bagulho que tava... Mas você falou pra me pegar a sua blusa. Não foi pra me pegar a cesta que tava lá no... Meu, meu eu aprendi que é assim. Não se mexe nas coisas que é dos outros. Ele mandou eu pegar, pegar só, só a blusa. Eu, eu vi, vi que disse. tinha cesta embaixo, mas o cara não mandou eu pegar. Às vezes a cesta, assim, a cesta assim, é de alguém assim, sem querer. Ele só jogou a blusa lá. Aí eu vou vir com a cesta, não tá feliz, nem é pra mim. Aí. Só peguei a blusa. Não, na moral, tava na cara, né, velho? Ah, não, só, não, só peguei, peguei a, a blusa, né? Eu acho que tava escrito até seu nome lá, não tinha nem Cala a que boca. Eu falei, mano, tá de sacanagem, velho. É bicho do mato, mano. <risos> Na moral, velho. E na época, tipo, eu não tinha esse costume de ser assim. Carinhoso, né? A família é muito diferente, tá ligado? A minha família tem um jeito, a família da Amanda tem outro. Então, lógico, hoje tudo misturou e tal, né? Hoje é um pouco diferente. Mas só que assim, a gente tinha uma cultura, uma forma de expressar. A Amanda... né? É bem... bem... E, quando eu fui levar, quando eu fui levar ela algumas vezes na avó, da, na avó dela, eu tipo, tinha um amigo meu que tinha uma moto e tal, e eu tinha um carro. ele vou dar um tá no seu olho, já já. Ele pedia um carro emprestado pra mim e emprestava a moto. Aí a avó dela achava que eu roubava por isso, que eu fazia algum crime. É que a gente, o Fê, ele era aquele cara que ele era roleiro antigamente. Então toda hora ele trocava de carro. Ah, tá. Tinha época também que eu comecei é, a fazer. É, você fazia rolo. Pequeno. E a gente tinha um amigo tal, a gente deixou nosso gol com ele, o gol preto, e a gente ficou com a moto dele, você que queria fazer que pisava do carro. E aí a gente ficou. Ai, minha mãe, minha avó pegou e me chamou de lado. Amanda, deixa eu te falar uma coisa. Seu namorado rouba? Seu namorado é o quê? É é tipo assim, não de. Lado, eles moram, tipo, é bem fechado. Então, não é um bagulho normal, às vezes sabe? É um bagulho que.. Fala, mano, é outro mundo, tem alguma coisa errada. Aí né, tipo, ela parece alguma coisa? Confia mesmo. Então. Por isso que ela fez essa pergunta. Até porque lá onde ela mora é, é perigoso. Então tem muito disso. Então ela podia achar que simplesmente eu era mais um dali, né? <risos> dali de outro lugar, né? É. Foi. Eu, eu, era tipo outra região, mano. Era meio que. Na época não se misturava os dois não. lugares, né? Quem era de um lugar era naquele lugar e quem era do outro carro no outro. Era não se cruzava outro, não porque saia confusão. Era, era tipo isso, né? de escola, né? E a gente. É, de escola, de rolê. E a gente acabou. Não misturava se as camadas. desse jeito, né? <risos> Querido, caramba. Bom, Acho bom encerrar, né? Que você tá com sono. Já passou também. Não, é porque já passou. Quanto <risos> um tempo? Uma hora já quase. Tá coçando o oito, quase dormindo. Não, não é? É. Cansado, né? Enfim. Em casa a gente tá reformando, né? Manda algumas coisas. Então tá difícil. O Enzo o tá, tá numa parada de não tá dormindo. Né? O Enzo tá doente. Doente assim, né? É. Tá naquelas. Só por Deus. E o problema? De dia ele fica normal, de noite começa. Não dorme, aí ah, perturba nós e vai dormir já é 3, 4, 5 é. da manhã. Eu tenho o costume de dormir tarde, às vezes assistindo algumas coisas. Tá e difícil. aí, quando eu começo a pegar no sono, o Enzo acorda reclamando. Quando eu vou ver, eu acordo. É. Aí ele fica. Quando eu vou ver, eu acordo já pra ir trabalhar de novo e acabou, acabou o meu dia. Pra quem não tá entendendo, o Enzo tá. Já... A gente não sabe mais ou menos, né? Meio que com verme. É, então, o então, verme da coceira. Nas partezinhas de trás, ele fica falando Que o buraquinho, o buraquinho tá coçando é. <risos> E aí, quando começa a coceira Aí ele fica assim Sambando, meu, meu, isso é de madrugada Eu fui no médico Eu fui no médico e falei, mano O médico falou, o que tá acontecendo com ele falou, não sei se eu sei que ele tá dançando lua. mas mocota é 3 horas da manhã Ele tava dançando lá mas na tela Mas tava no hospital 5 horas da manhã no caso não, amor, Mas acordamos é hora, com ele às 3 Sambando Era 5, ele já tava sambando e e o ele médico tá examinar. Hum. Ele fala que tá doendo e não coçando. Então. É. Ele fala que tá coçando ele fala que tá doendo. Mano, ele só faz isso de madrugada, velho. É. Mas tá destruído. Teve noite passada, a gente ficamos duas noites acordado com ele. E o dia também, né? Então tá difícil. É. Eu, eu, eu, e aí logo em seguida eu tenho que trabalhar. Então acabou. Acabou. Então aí pergunta: Ai, por que que eu tô ah, deitado? Eu não te pergunto isso, não. Não. Uma coisa que eu falo, não fazem filho. Ô, oh, trabalho da de desgrama! É, é, porque é complicado, mano. Gente, gente, ainda fala pra nós: por que não faz mais um pra fazer companhia pro outro? Os dois brincar junto. Tô tranquilo, amiga, na moral. Eu trabalho demais. É, tá, vamos lá. Aí vamos fugir do foco, não. Então eu acho que é isso. Esse foi o vídeo de algumas coisas que aconteceram, como. A gente se conheceu. Né? É só o começo assim, meio embaralhado, mas... Esse é, é, foi meio embaralhado, mas a gente vai se adaptando. De repente fazer o um podcast, eu vou ver se eu faço alguma coisa depois melhor. Tem esquema da câmera, ainda tô aprendendo essa partezinha aqui. Né? Eu tô olhando bem pra baixo, porque eu tenho que ficar mudando cena pra mim, pra ela e pra nós dois. Então, essa partezinha aqui também, tá vendo? Ó, é esses bagulho aqui, eu ainda tô arrumando, então eu vou aprender a lidar, beleza? Então, acho que é isso. Então, vamos voltar. Então é isso, mano. Eu vou finalizar o vídeo por aqui. Espero que você tenha gostado. Já sabe, deixa o like. Tamo junto. Até o próximo podcast aí, manos. É nóis. Eu fui. Tchau.